Eu perdi minha mãe muito cedo. E na lúdica consciência de uma criança que não conseguiu lidar com o fato da perda de alguém que tanto amava. Infelizmente, isso formou um enorme vazio em meu coração, que atrelado ao vazio existencial causado pela falta de Deus, foi algo descomunal. Lembro-me com apenas 14 anos, um amor platônico por uma adolescente, um mais nova do que eu. Eu não era possessivo, mas, todavia, como eu sofria por causa de um amor não correspondido. E assim foi por toda a minha juventude, vivendo de ilusões e desilusões, até que encontrei um refúgio em um copo de bebida alcoólica, foram 10 anos escravizados pelo vício do álcool e com isso eu adquiri, acabei não adquirindo nenhuma experiência de vida, já que comecei a beber com apenas 16, 17 anos, mas a partir dos 20 anos eu acabei me tornando um alcoólatra crônico, passava o dia inteiro dentro de um Tempo, onde os meus conselheiros eram aqueles que ali frequentavam. O que pode-se aprender com quem vive chafurdado dentro de um mar? Aos 27 anos eu decidi dar ouvido uma voz que falou comigo, quando certa vez eu raspei a minha cabeça a troco de uma garrafa de cachaça. Foi quando pela primeira vez eu adentrava a uma igreja evangélica. Fui levado por um amigo que me encontrou alcoolizado. Esse amigo me levou para sua casa. O incrível é que pareça que ele até mesmo me deu banho na época. E não permitiu que eu saísse da sua casa. Até que no outro dia nós acabamos indo a essa igreja. O que fez com que, depois de muito custo, eu paralisasse com o agulismo, porém, todavia, não dei sequência à igreja, continuei levando a minha vida baseada na minha auto ciência naquilo que eu pensava, naquilo que eu acreditava. Porém, não bastava apenas ter paralisado com o agulismo, parecia que faltava algo mais e a carência era gritante em meu coração. E conflitos interiores que marcaram por demais a minha vida e o mundo é cruel ele nunca acredita na gente no meu caso carente, inexperiente um tanto masoquista e egocêntrico deixei aflorar dons que Deus me deu acreditava que ao escrever mesmo pintar quadros, as pessoas me viriam com outros olhos, ledo engano. A minha vida sentimental simplesmente era deprimente. Na verdade, era um homem de 27 anos que ficou estagnado desde os seus 17, e com enorme carência, carência afetiva, conflitos psicossomáticos, advindo das frustrações, gerados pela minha infância, em que quando perdi a minha mãe que formou esse buraco enorme dentro de mim, lembro-me de ao vê-la tão doente eu ficar em pânico por medo de perdê-la, para depois absorver todo o vazio que ficou quando a mesma morreu. Não é normal uma criança com apenas 14 anos se apaixonar de tal maneira por coleguinha de sala de aula, ao ponto de tremer simplesmente pelo fato de vê-la. Desde aquela época ficou evidenciado a minha carência inexplicável. Conscientemente eu estava tentando preencher todo o vazio deixado pelas fatalidades e tentava através de um amor que não foi correspondido alcançar esse meu êxito. Isso agrediu violentamente, de forma psíquica, ou por que não dizer até mesmo de forma orgânica, pois sem a evidência do alcoolismo, veio problemas tais como o bruxismo, onde rodia de dentes, eram tão fortes que chegaram a abalar a minha estrutura, além de desgastá-lo por demais. Principalmente a parte inferior, uma gastrite que me era crônica. Enfim, com tantos problemas, com tantos problemas, com tantos efeitos colaterais, conflitos sintomáticos, pois evidentemente por nunca ter encontrado alguém que pudesse compartilhar de um amor comigo, por causa do alcoolismo, passei a ter um sentimento anormal em relação à necessidade de amar e de ser amado, e a carência fazia com que eu depositasse a minha alma em pessoas que não sabiam e não queriam corresponder a esse sentimento, quando as desilusões na vidas amorosas me sufocavam, meu Deus. Era uma tarde de segunda-feira, eu estava arrasado por mais uma desilusão em minha vida. Para se ter uma ideia, eu havia pintado mais de dez quadros, olhos sobre tela. Justamente na época em que empenhei a minha alma nesta arte eu confiei em um amigo de trabalho para que ele pudesse, expusesse esses quadros em um restaurante em que ele trabalhava. Ele vendeu todos os quadros e de, de, de desapareceu com dinheiro. E eu confiava por demais nele, porque era um amigo muito íntimo, um amigo muito pessoal. Porém algo definitivamente mudou dentro de mim naquela segunda-feira Em que eu vagava sem rumo, seguindo uma rodovia Aqui perto das proximidades E olhei para o céu Estava lentamente descendo o sol Se pondo por detrás do monte Sabe Nenhum poema Nenhuma história Nada, mas nada mesmo pode expressar o que é ser abraçado por Deus. E foi isso que Ele fez literalmente quando me acalentou. Eu encontrei Jesus Cristo naquela segunda-feira, que eu estava disposto a exterminar com a minha vida. Posteriormente a isso, ironicamente, tive novas desilusões. Mas Deus permitiu que eu viesse a ter novas desilusões, novas frustrações, para eu entender que o amor dele está acima de tudo. É algo que se testifica no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que parece versículo 5, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, toda a nossa força de todo o nosso coração. Hoje eu não alcancei os sonhos que eu queria muito deixei de mexer com pintura de quadro e escrito. Mas hoje o que eu faço é para a glória de Deus. Porque Ele resgatou a minha alma e encheu o vazio deixado primeiramente pela perda da minha mãe. Posteriormente, pelas desilusões que foram tão contumazes, hoje eu posso dizer, eu não sei se sou feliz que amarra a Deus e pertença a Ele está muito além, muito acima disso tudo. Feliz dia das mães. Para aqueles que perderam, que Jesus possa reconfortar os seus corações.